Olá, Brasil! Olá, Santa Bárbara do Oeste! Sejam todos bem-vindos! Estamos iniciando mais uma edição aqui do Jornal da TV SB Notícias nesta sexta-feira, dia 27 de maio de 2022. Sextou, minha gente! E a partir de agora o Nilson Araújo levando as principais informações da nossa cidade, da nossa região. É o nosso canal que cresce cada vez mais. Você participando pelo nosso WhatsApp 997-8244-26. Fique à vontade, interaja aqui junto conosco. Denúncias, flagrantes, entre em contato com a central do Jornal da TV SBM. Compartilhe aqui o nosso jornal edição de hoje. Se inscreva no canal da TV SB Notícias. Clique aí no gostei e ative o sininho. Tá certo, meu povo? É o jornal que dá voz ao nosso povo, a nossa gente. É o jornal que mais cresce no nosso planeta. Isso mesmo, hein? Atenção, atenção, você que acompanha também o nosso é, jornal aí no exterior. Obrigado pelo carinho e vamos em frente que atrás está cheio de gente. Cê estou, meu povo. Olha, um, uma ciclista. Barbarense, ela estava com o pai né, pedalando, veja só, e aconteceu uma tragédia. É, uma moça, quantos anos? 25, né? 25 anos, estava pedalando com o seu pai ali na pista, da rodovia dos Bandeirantes, aqui no município de Santa Bárbara do Oeste. Quando, em um determinado, determinado momento, é, ela pedalou em falso e teve que retornar, retornar ao canteiro central. Nesse momento, ela foi atropelada por um veículo. Foi por um jipe, né? O motorista não teve tempo hábil de desviar, de parar e acabou atropelando essa moça. Ela estava com a bicicleta. Olha aí, no KM133. E mediações ali da empresa Denso em Santa Bárbara do Oeste. A polícia militar rodoviária atendeu a ocorrência. A vítima estava com o pai Maurício Roberto. É, ela teria pedalado em falso, né? parou ali na, na faixa de enrolamento. Né? E, e acabou sendo atropelada, lamentavelmente. Giovana Gelato, 25 anos. Olha só, moça... É de 25 anos né? Que tragédia né? que coisa. O pai ficou arrasado Os nossos sentimentos aqui Aos familiares Força aí pro pai motorista, como eu disse, tentou frear é, Desviar o carro Do campeiro central Mas não conseguiu, atropelou a ciclista Que lamentavelmente é, Morreu no local Olha que moça bonita, né? 25 anos é triste, né? Cuidado, gente. A gente estava numa reunião. Volta para mim, por favor. A gente estava... Ontem eu participei, inclusive, às quatro e meia da tarde da reunião, do consegue. Conselho de Segurança aqui de Santa Bárbara do Oeste, inclusive o Eduardo, do Pedala SBO, estava presente. E a gente falando, né? Sobre o número de, de pessoas, de ciclistas. É... E até tem é, reduzido, né, caído aí o número de, de pessoas vítimas, ciclistas vítimas de acidentes de trânsito nas rodovias. E, e também tem, nós comentamos sobre o perigo até de você circular sozinho é, nas rodovias. É sempre bom você ir acompanhado de mais pessoas, até pelo fato de furtos, né, roubos de, de, de, das bicicletas, das bikes. E aí, ontem e acontece um negócio desse. Esse acidente fatal. Sentimentos, viu? Sentimento aí a todos os familiares da Giovana. Morreu também na madrugada desta última quinta-feira em sua residência o ex-prefeito de Campinas, Jacob Itar. Ele tinha 81 anos, deixa três filhos. O ocorreu ontem à tarde, às 4 e 30 no distrito de Souza. Guitar foi eleito prefeito em 1988, governou Campinas entre 89 a no, e 92. Atualmente ele estava no PSB, foi um dos fundadores do PT e também um dos idealizadores dos, da Central Única dos Trabalhadores e dos sindicatos petroleiros Campinas e Paulínia. O prefeito Dário Saad lamentou a morte do ex-prefeito e decretou luto oficial de três dias em Campinas. Pedestres e pais e alunos que passam ali próximo à escola estadual Maria de Lourdes, Maia Frota, na rua Vereador Benedito Pordin, e, é, e ali no conjunto é, habitacional Ângelo Gilbina. Eles pedem providências porque tem uma fiação lá que está oferecendo risco para quem passa, para quem frequenta, para os alunos que frequentam ali a escola estadual Maia Frota. Eles estão reivindicando, olha só o tamanho do fio, está solto há mais de dois meses já, viu? Estão baixos, caídos, oferecendo risco para quem passa no local pode ocasionar acidentes ali, com pessoas que passam por moto, pessoas a pé. A direção da escola disse que já entrou em contato com a CPFL, já foi acionada, mas até o momento não deu nenhuma posição. O problema já persiste, como eu disse, há dois meses e todos aguardam o um posicionamento dos responsáveis pela manutenção. E há um perigo do outro lado, aliás, também da, da outra parte da fiação também ficar assim, ó, no chão, do jeito que você está vendo nessas imagens. É um perigo. Então, o alerta que a gente também faz aí às autoridades competentes, tá bom? Então tá aí. Gente, obrigado pelo carinho, obrigado pela sua audiência. Se, é, Segunda-feira a gente volta, se Deus quiser. O que que é? Tem uma mensagem para mim? É. Ah, vocês também, vocês querem, né? Tá bom, então se tem tem uma mensagem para mim, então põe no ar a mensagem, meu. Olha ah lá, vem via celular, é isso? Olá, meus amigos de Santa Bárbara do Oeste, deputado estadual Alex de Madureira, tô gravando esse vídeo aqui pro meu amigo, meu companheiro de batalha, o Nilson Araújo, nosso radialista aí de Santa Bárbara do Oeste. Nilson. Sei que hoje é seu aniversário, um dia muito especial, não só para você, mas para toda a sua família. Quero pedir a Deus que abençoe a sua vida, a sua caminhada, o seu trabalho, o seu mandato, aí a à Câmara Municipal de Santa Bárbara do Oeste, uma cidade que nós temos ajudado através do seu mandato, e você sabe disso. Então, fico muito feliz nesse dia tão especial, comemorar juntamente com seus amigos, com seus familiares, o seu aniversário. Um grande abraço, Deus abençoe, um abração aí, ó. Tamo junto, meu amigo. Tá aí, isso aí, ó. Deputado Estadual Alex de Madureira, é lá da cidade de Piracicaba. É, tem, a gente tem tido uma, aí uma afinidade muito grande em relação a Santa Bárbara do Oeste. Obrigado, não te esperava, viu, essa mensagem aí do deputado, viu. Muito obrigado aí a todos vocês pelas manifestações. Um abraço aí para toda a sua equipe. querem quebrar aqui o, o Nilson Araújo hoje, né? Vocês querem, né? É sacanagem o que vocês fizeram aí, né, meu? Obrigado, viu, Laércio? Obrigado aí a toda a produção do Jornal da TV, S.B. Notícias e até segunda-feira. Saúde e paz para todos nós. É isso que é importante, né? Mexeu com você, mexeu comigo. Tchau, meu povo!